E aí pessoal, beleza? Rima Sulogade aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega Mano, você é feio não flaca? Essas ideias agora não te pega e não flaca Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo, né em casa? Eu te derrubo na chuva de fogo, Desse jeito eu não tenho Mas mostra o meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio dando 100% Eu sou pra mais Você quer 100% como você vai ver Mano na namorado não vai se fuder Vai me deixar no chão Eu o deitado torre tanto mais que você Que eu acabo contigo, então vem bota o queijo pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que tu é meu primo querer de é te lala Mas tem mais meu mano mano não vai para esse ideia Que é da tapa na cara da suta é E da tapa na sua cara vai voar o pior na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou mano de novo cê no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi Que todos os versos você só forjou você Você cê pega a mochila Cê tenta cê Aí, mano, só saco... tá tentando, mano, que eu é, sei Que eu vou falar agora chão ver se você acertou a ponte de também eu não vou <tiny> <cabeça> que você é uma fraude eu não vou te ligar do primeiro senão é tênis o seu round para de meter o louco, você não ganhou porque não demonstrou o seu esforço se eu deitar no chão com certeza eu manda rima. Se eles vão pra cima, eu trouxe seu pescoço mas não é sobre isso aí, não adianta nada porque você apela pro seu teatro eu faço perto, o bagulho é raro você deitou no chão pra mandar rima. mas você tá ligado que eu acabo com o agora eu já te pula no bolso porque eu sou fabuloso, você vai dar um tá o tanto mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica tranquilo, meu mano Sabe que não tá apanhado Vai dançar meu pescoço Tô ele, rotando Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tranquilo, de quebra, te mato, mano, cê sabe, cê é fraco, tenta mostrar o seu flow, mas vem tranquilo, parceiro, seu jogo acabou, não te mato. Cê falou que só manda o tio Lara, porque sou amiga, mentira, cê é fraco. Se cê conseguisse isso, cê pareia isso, mas mano, eu só pensei, falo que eu gosto. Isso é meu mano, você daí cansou Eu o canto do cabalheiro. Então foi falta, faltou fogo, faltou e faltou, faltou argumento. O que é o Tá ligado que você é o fraude. Vou chutar o balde, de o tipo Maria. O balde é sua cara, vai ficar amassado igual a ah. Se eu ficar amassado igual a você, você tá tirando o meu na moral. Porque eu não consigo retroceder, porque eu tenho nem pra facial. Mara, volta, logo, mas vai voltar tranquilão. E te drama mais você não, para de meter o loucão. Você vai chutar mal um de você não vai errar nesse round, porque o bagulho é terceiro e você já caiu no chão Fala pra você cair no chão, mano, você é triste Ei, Eu faço hit Ó oh, oh. o magrão apoiando o beat oh, oh, oh. que você tá sozinho oh, oh, oh, oh. Tá ligado até o magrão, tô com uma amassada pro Johnny, que é o um seu Não apanha o full beat. mano, coelho, eu tô trocando ideia, tenta não mandar o Seu flow, acabo contigo no gol Quando gosta do gol, você que agora, meu mano O seu terror já chegou É eu sou cabuloso Sabe que eu não sou horroroso é. Esqueci de tirar tudo do gol é. Caralho, negão, é. cê é monstrão Mas toda a rima que você vem com ela Tem que ter uma gesticulação Se é. cê não tira do gol, cê deita no chão Se cê não pega a mochila do irmão Como assim, eu tenho tudo, é. é melhor Como que você? vai? Porque eu já ganhei do macrão. Fica dali assistindo eu sendo duas vezes campeão Duas vezes seguida Sabe que eu acabo contigo Eu ri meu dança, faço a porra toda Mas você ainda é meu amigo Você nunca cansa de correr, isso eu entendi, eu consegui as absorver Eu sei que você corre muito no hip hop, mas hoje o Big Mike é só parada, é o um pit stop Você tá entendendo, mano? Pode parar, porque a mecânica de correr nunca vai te ajudar Então se não entende, eu sou da favela, já que você tá correndo, sai do palco e mete o cego nas canelas oh! Correndo dentro do mesmo trono, Você não tá entendendo, você não quer viver Só quer correr onde é que tá mais confortável Pra você Não, não, tô conhecendo meu terreno Por isso que eu te falo, meu parceiro, que cê vai beber veneno Por isso, eu te falo que Rima não vive. Se cê não conhece a pista, não tem o fim Que ele teve Não, eu não sei o fim que ele teve Nem sei o que cê falou de esteve Tá conhecendo o terreno, você não tá no trono Se não conhece em quem das voltas Não merece ser um dono Não, ah, não, jamais Por isso que agora infelizmente você Não entendeu que usa é firma do S e do G Não, não é que acabou meu gás, Eu tô poupando energia Pra eu poder correr mais lá na frente O Big Mike não se meu sona Rap não é metros, hip hop é Maratona, Maradona, faz algum igual Maratona. Por isso que eu faço rap pra você e para os seus Guardou o gás que tinha que ter usado agora Pra ganhar nem se tiver o voto da mãozinha de Deus Uou! Oh não, é sem desfoque, eu entro no destaque, eu tô pronto pro ataque. É que eu sei que lá no eixo eu vim pra fazer o atabaque. Mas tudo bem que eu sou MC, faço freestyle, agora não se esqueça. Igual no Condolu, eu bato na tabaque, hoje eu vou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 Aliado, machuquei o supercílio, matei super estimado. Super estimado, não, o Apoletra aqui, a rima pesada na levada de um belo MC. Você que é o Carlos Alberto, chora igual Peppa Pig. JP só tem de trio igual ele a Champions League. Aê.